de três sobre regra de três como é que eu sei que é regra de três pela característica sempre que ele comparar grandezas o problema é sobre regra de três tá legal ele está comparando ali as pessoas né, com o tempo então se ele está comparando regra de três é uma questãozinha clássica sobre regra de três então primeira etapa ok